Eu converso agora com Eduardo Soares, que é criador de Bradford e está aqui na Expo Inter. Então, eu quero saber dele justamente isso. Qual a expectativa para o evento desse ano? Olha, muito prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A expectativa sempre é das maiores possíveis. Nós estamos certamente aqui no maior evento do, da, da, do Brasil e na América Latina, certamente, de... De, do agronegócio E não podia ser diferente Para as raças herefor e Brafor Então, para nós como Produtores de raça Brafor Cabanheiros, é de fundamental importância Estarmos aqui na Expo Inter Para mostrarmos A cara do nosso negócio Mostrarmos o nosso gado Brafor Para todos os segmentos do país Que participam e frequentam a Expo Inter Muito bom O brasileiro está acostumado Durante muito tempo, né a consumir a carne que oferecem, que está tá no supermercado, que é a mais acessível. Mas isso tem mudado nos últimos tempos, né? nessa onda de carne certificada, carne de qualidade, está ganhando muita força. Isso é ótimo para nós, né? Sem dúvida. E é um trabalho lento, que muito consistente que a associação está fazendo, mas certamente tem que ser de forma lenta, porque isso é uma mudança de tendência. Mudança de eh, mentalidade do consumidor que vai começar a exigir. E depois dele provar essa carne com mais maciez, com mais suculência, com melhor sabor, ele certamente vai começar a exigir essa carne dos, do mercado onde ele compra, do, da, do açougue onde ele compra. Então esse é o nosso objetivo, é colocarmos em diversos setores do país um pouco das raças Herifor e Braford para que essas pessoas, ao provarem essa carne de qualidade, comecem a ter mais demanda pelo nosso produto. Muito bom, então fica aqui a dica, né? Venha conhecer a raça, converse com o Eduardo, prove a carne, que vale a pena. Sem dúvida, muito obrigado pela oportunidade. Venham à Expo Inter, estamos de portas abertas para recebê-los.